Bem, Henrique Aldo é e mais um falando de negritude. Eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Faça parte desse projeto de informação, de conhecimento, humanização. Esse projeto que aponta para um futuro mais igual, mais justo para todos e todas.